Boa noite, bom dia, boa tarde, saúde, meu irmão, com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiras de Coríntios, capítulo 15, no versículo 54, a palavra do Senhor diz assim, Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. A morte foi tragada pela Vitória. E quando isto que é corruptível... O que é corruptível? A carne. A mentalidade carnal. Se revestir da incorruptibilidade Se revestir da palavra de Deus. Da semente da palavra de Deus. Do filho de Deus, Cristo em nós. Lembrando que Cristo é a palavra. No princípio, era a palavra. Então, quando a nossa mentalidade, a nossa mente se revestir da mente de Cristo quando a nossa mente despertar espiritualmente é, pela, da justiça de Cristo, e isto que é mortal, o nosso corpo que é mortal, se revestir da imortalidade, se revestir da consciência de Cristo dentro de nós, a palavra de Deus em nós, então cumprir-se a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Quando a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, assume a consciência do homem e molda neste homem a imagem e a semelhança de Deus, as forças da mentalidade carnal, ou seja, a natureza animal no homem, a tendência para o pecado no homem, o instinto animal no homem, são transmutadas para o puro fluxo de energias que... Identificam o amor de Deus dentro de nós, e então a morte foi tragada. Esta palavra, irmão, Shalom, Deus abençoe de forma grande e tamanha.